Assim que eu acabei meu curso de pós-graduação em Gastronomia na França, voltei para o nosso país para abrir o meu negócio e melhorar a nossa gastronomia. Bom, meu nome é Thais Okamoto, sou chefe de cozinha, proprietária do Empório Peixes e Companhia. Sou formada em Administração de Empresas pela FGV, depois fiz a administração hoteleira pelo Senac de Campo Jordão. Quando eu estava lá, eu concorri a uma bolsa e consegui uma bolsa para ir para França para estudar gastronomia no Instituto Pobo em Lyon. Quando eu voltei, acabei sendo gerente de alimentos e bebidas do Hotel Bisas né aqui de São José dos Campos. E depois abri o um meu restaurante. Se chamava Macarronada Italiana, era uma franquia. Trabalhei por dois anos com esse restaurante. Não deu certo, não consegui fazer dar lucro. A gente fechou, foi então que depois eu abri o Emporio Peixes e Companhia. Acho que a principal dificuldade que nós tivemos no início foi, primeiro, a questão do capital de giro, né? que para quem começa é sempre complicado, a questão de não conhecer o mercado e também, criar uma estrutura grande demais para o negócio que nós tínhamos. Então foi depois de muito tempo, muita consultoria com o Sebrae, né, que a gente entendeu que tinha que reduzir para poder começar a dar lucro. As capacitações do Sebrae foram essenciais para minha formação. Porque primeiro a Primeiro, eu fiz a parte de consultoria de marketing com o Sebrae, o que me ajudou demais foi quando a gente saiu do um delivery de pescados, que nós éramos simplesmente, para o Empório Peixes e Companhia, que foi isso. Então, a gente ampliou o conceito, reposicionou a marca, alugamos um novo espaço, Três vezes maior do que nós tínhamos, e com a ajuda do Sebrae a gente conseguiu remodelar o negócio e abrimos um negócio que não existe em lugar nenhum aqui no Vale do Paraíba, que é o quê? É uma peixaria gourmet, onde eu tenho, além dos peixes e frutos do mar, a gente também agregou a parte de empório. Restaurante, cursos de culinária. Isso fez com que nós saíssemos em 2002, né, em pequenas empresas, grandes negócios, como o case é, do Sebrae, que impulsionou demais, então a gente apareceu para o Brasil inteiro. Eu digo, eu costumo dizer que o Sebrae é uma mãe para mim. Depois de, de toda essa repercussão, eu voltei ao SEBRAE fiz também um curso na medida. Voltar para a escola, voltar para sentar numa sala de aula no SEBRAE, com pessoas que estão ali vivendo, vivenciando a mesma coisa né, nessa área de alimentação, né, fora do lar. Então foi essencial para a gente trocar ideias, para trocar as dores, né, e pensar como que, que a gente pode em rede também crescer, e isso é importante. Esse ano nós fazemos 11 anos de existência. Agora nós estamos reposicionando totalmente a loja. Então agora não vai se chamar mais Empório Peixes e Companhia. Nós vamos nos chamar Espaço Gastronômico Jardim, porque além dos peixes, frutos do mar do restaurante, dos cursos de culinária, então a gente está agregando a parte de café, então com pães, especiais, bolos, fabricados todos os dias, artesanalmente, além dos cursos de culinária. O Sebrae me ajudou a entender meu negócio de forma holística, de forma completa e inteira, e isso é excelente. Eu acho que quem não procurou o Sebrae até hoje, vá, vá lá, que você vai ser bem recebido, eu tenho certeza disso, e vai ser muito munido por conhecimento e informações que são importantes para o seu negócio, de forma fácil, rápida e assertiva. Eu acredito que o mais importante de toda a parte de empreendedorismo, das pessoas, é a gente sempre estar aberto a oportunidades. Então, tal como eu fiz aqui no Meu Emporio, com essa crise de 2016 em que tudo ficou mais difícil, você podia sentar e chorar, mas eu resolvi parar, estudar, analisar, fazer conta e me reposicionar. Então essa é a dica que eu dou para quem está assistindo a gente. É, não desanime, procure ajuda de especialistas, tal como o pessoal do Sebrae, e, e, e se permita o novo. Meu nome é chefe Thais Okamoto, sou proprietário do Empório Peixes e Companhia. E essa é a minha história.